Com investimentos realizados nos últimos anos, Três Lagoas atingiu a universalização dos serviços de esgotamento sanitário. Três Lagoas é considerado uma cidade com sistema de esgotamento sanitário universalizado. Nos últimos anos, houve um acréscimo considerável na rede coletora nos bairros, o que possibilitou a eliminação de fossas nos imóveis. Só em obras de coleta e tratamento de esgoto doméstico, o governo do estado e a Sanissu investiram mais de 113 milhões de reais entre recursos da própria empresa e federais nos últimos oito anos. Três Lagoas, é, conforme a nossa agência, a Agência Reguladora, a GEPAM, é um município que já está universalizado o esgoto, né? Porém, a gente está com algumas obras em andamento. É, hoje, a, a empresa contratada que ganhou a licitação, que é a Cosvan, ela está é, executando o esgoto no bairro Vila Piloto, que existe um vazio lá de algumas ruas. É, conforme a, o nosso cronograma de obra. Depois ela vai fi, finalizar os vazios que existem no Jardim do IP. posteriormente ela vai executar o bairro Montanini e depois, conforme o cronograma, ela vai executar a região da, do Lagoa da Prata que existe um vazio ali também de esgoto. Finalizando é, todas essas obras que já está licitada, estão tá em execução conforme o cronograma, Três Lagoas praticamente vai chegar próximo dos 100% de atendimento. Três Lagoas já é considerado uma cidade universalizada em relação à rede coletora de esgoto. O município dispõe mais de 90% de cobertura deste serviço. Conforme a norma, a norma de saneamento, né, o novo marco legal de saneamento, é, para você estar tá universalizado a água é 99%. Já o município de Mato Grosso do Sul, universalização de água já há mais de 20 anos, diferente de outros estados, aí principalmente do Nordeste. Agora o esgoto, quando você está acima de 90%, conforme a legislação, o município já se encontra universalizado. Então o município de Trelagoas já se encontra se universalizado em relação a esgoto e água. A Sanesu constrói também a terceira estação de tratamento e esgoto no Distrito Industrial, que visa atender a expansão de Três Lagoas. Além das, das redes e ligações, a Sanesu também está em execução essa estação de tratamento de esgoto, que é a terceira do município, que existe duas já em operação, e a Sanessu está fazendo a terceira, que é para atender a, a, o crescimento do município. Conforme o plano diretor do município de Três Lagoas, a tendência é o município crescer da rua Urias Ribeiro, lá onde fica a escola do objetivo, em sentido ao, ao, ao rio Sucuriú. Então, o a, a SANESU já prevê esse crescimento, né? já está executando a terceira estação de tratamento de esgoto para atender essa demanda. Então, tanto esgoto como água, o município de Três Lagoas ela tem a capacidade de suprir a demanda atual e suprir o crescimento do município ao longo de mais 20 anos. E como que está em relação a esgoto clandestinos, Zadil? Você ainda tem esse problema aqui na cidade? É, é sempre, sempre a gente identifica, né? É, infelizmente, a falta de conscientização da população né, que pega o esgoto e lança na região, na... Na, na, na drenagem do município, onde ocorre o, o, o, a questão ou de extravasamentos, quando chove, né? porque ele liga a parte interna dele de água pluvial no esgoto, que vai para o esgoto, e a nossa Z, ela é dimensionada para um volume né? X, e quando chove, principalmente, onde que é possível identificar isso aí, é na região da Lagoa, que quando chove, porque são, são redes executadas antigas, de 20 anos atrás, 30 anos atrás, e lá, nessa época, a população tinha o hábito de pegar a sua água pluvial e interligar no esgoto. Então, é visível que quando chove, lá, transborda alguns PV em relação a essa, a essa falta de conscientização da população.